Olá, eu sou a Lígia Costa, e você me perguntou como começar a meditar. Eu sou instrutora de mindfulness, que é um tipo de meditação, e eu vou falar hoje aqui para você os princípios e o como você pode, a partir de já, mesmo sem nunca ter tido uma experiência, passar a meditar. Então, o nosso princípio, quando a gente fala de meditação mindfulness, é a habilidade da gente estar no nosso momento presente. Mas sempre com duas atitudes. Com a atitude de curiosidade e de bondade, de gentileza com a gente mesmo. Então você vai falar, ah, Ninja, como assim estar no momento presente? Primeiro, eu preciso estar atento a exatamente os meus pensamentos, porque eles vão distrair. A nossa mente, ela faz o quê? que a gente pense no futuro, que a gente esteja distraído com barulhos, com coisas que passaram, com as notícias. E tudo isso tira a gente do nosso foco e do nosso momento presente. Para você começar a meditar, você precisa simplesmente de uma coisa. Ter a vontade. Ter o interesse. E aí você vai fazer o seguinte: simplesmente encontra um lugar aonde você possa se sentar, ou você pode também estar deitado, e você vai apenas focar na sua respiração. Você vai trazer toda a consciência, toda a atenção da respiração que vai acontecer no seu corpo. Então você simplesmente inspira e expira tranquilamente. Mas o que que vai acontecer? A sua mente vai distrair. Você não vai conseguir ficar por muito tempo trazendo atenção para a respiração. E aí vem os princípios de mindfulness que eu te falei. Tá tudo bem. Simplesmente observe que a sua mente distraiu e você vai retornar e trazer a consciência de novo para a respiração. Quantas vezes forem necessárias? E é isso e é esse o processo que a gente faz quando a gente está tentando praticar a meditação. Ah, vão vir pensamentos. Tudo bem, os pensamentos vêm e eles vão embora. Eu reconheço que eles existem e eles, aos poucos, desaparecem porque eu sempre retomo a minha atenção para a respiração, que também é o um princípio de mindfulness, onde a gente sempre orienta a nossa atenção para a respiração que acontece no nosso corpo. Por que no nosso corpo? E por que a respiração? Porque é uma ferramenta que vai estar com a gente em qualquer lugar. Sempre! Então, se você deseja começar a meditar, o primeiro exercício que você precisa fazer agora é trazer atenção para a respiração. Só isso! Por 15 segundos, 20, 1 minuto. E esse é o meu convite para você agora. Vamos lá? Vamos praticar juntos? Simplesmente, encontre um lugar aonde você possa respirar. E não tem jeito certo nem errado neste primeiro momento. Apenas foque na sua respiração. Observe o ar entrando pela narina. Inspire e expira tranquilamente. E toda vez que sua mente distrair, você simplesmente reorienta a atenção para a respiração. E é assim que a sua mente vai funcionar. Então, muito simples. A partir do momento que você começa, tem a intenção e o interesse, simplesmente, permita-se alguns minutos para você começar a praticar. Eu vou trazer para vocês algumas práticas um pouco mais completas, então me siga que aí sim a gente vai começar a treinar e desenvolver a nossa inteligência emocional a partir de práticas de Mindfulness e eu vou poder te orientando os próximos passos. Para hoje, apenas a intenção. Observe esse pensamento, essa mente que distrai e reorienta para a respiração. É simples assim. Qualquer um pode fazer. Conforme você pratica, você vai aumentar e sustentar esse seu foco na respiração, vai distrair um pouquinho menos, você vai ser capaz de regular um pouquinho mais as suas emoções não responder tão impulsivamente ao estresse mas a gente precisa ter um combinado demanda tempo disciplina e você vai observar essas, esses benefícios todos ao longo da sua prática tá bom? A gente está aqui junto, super obrigada que seja o seu primeiro momento na meditação Mindfulness, em estar no momento presente. A gente vai trazer mais informações. Me dê um like aqui, compartilhe, multiplique e seja muito bem-vindo ao nosso canal, para que você possa liderar a sua vida e sua carreira com um pouquinho mais de leveza.